Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde, Heverson aqui, RM Multicel Essa família aqui que está postando vídeo aí quase todo dia Para tentar ajudar os queridos aí, tá bom? Um vídeo aqui, eu vou tentar fazer um vídeo rápido aqui para vocês Troca do... do P2 Aqui eu estou com a placa do Moto G2, tá vendo? O conector P2 dele, na verdade eu vou ensinar para vocês aqui Como que a gente faz para tirar Como que eu tiro? Cada um tem uma forma de trabalhar então eu tenho uma forma de trabalhar e eu vou mostrar aqui para vocês como é que eu faço para tirar esse conector. Se você der calor aqui danifica ele porque ele é plástico. Então a gente vai fazer um procedimento aqui, tá bom? Qualquer dúvida deixe nos comentários aí, tá bom? Deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Espero que esteja ajudando muitas pessoas aí. Beleza meus queridos? Vamos pro vídeo. Já coloquei a estação aqui para pra... o ferro de solda para esquentar. O é... que, que eu faço? Ó? Vou colocar um pouco de pasta aqui Antes disso eu vou dar uma raspada aqui Nessa nessa parte aqui, ó Aqui fica uma resina Entendeu? Você dá uma raspadinha Que é pra solda pegar bem aqui, ó Tá vendo? Na onde eles são fixados na placa, ó Dá uma raspadinha Ó Bom Eu fiz essa ferramenta aqui, ó Já vi em alguns canais aí Tem o pessoal que faz é, Cortei um pedacinho de um... Um fone E prendi numa chave, ó Entendeu que é para mim poder segurar aqui, assim, para ele ficar assim dessa forma, beleza? Vamos colocar aqui um pouco de pasta. Vou te mostrar como é que eu faço aqui, ó. Porque se a gente der calor aqui nessa parte, aqui a gente vai danificar. Porque ele é plástico, ele é bem delicado. Então coloca aqui a a pasta para de solda, tá bom? E aí eu venho com um pouco de estanho. Vamos lá. Tentar fazer esse vídeo rápido aqui, mas é um processo um pouquinho chatinho. Aí eu pego aqui, ó, o ferro de solda, ó. Vou colocar a solda aqui em cima, nos terminais, nos contatos, tá vendo? Ó? ó, tá vendo pessoal? Colocando aqui, ó. Mesmo esquema do outro lado, ó. Com cuidado pra você não danificar o P2, tá bom? Ó ficou aí aqui agora é o mesmo esquema ó. Vai com calma com cuidado ó vai colocar essa solda aqui que ela vai amolecer o outro lado também tá bom daí aí eu vou te mostrar aqui como é que você faz aqui como é que é o macete que eu que eu trabalho tá lógico que você vai trabalhando aí você vai é, descobrindo a melhor forma para você Tá bom? O que que eu faço aqui, ó? Tá com solda, ó. Eu vou fazendo isso aqui. E eu tô dando uma pressão aqui, ó. Nessa parte. De forma que ele... Essa parte do, do, do, da, da ferramenta que eu fiz aqui, ela vai descer. Então, ó, Você colocou aqui, ó. Já vai soltando. Aqui, ó. pouquinho pouquinho pressãozinha pra trás agora. Sempre forçando ela, ó. Tá vendo? Sempre forçando aqui, ó. Pra baixo. Tá bom? Com cuidado. Pra você não danificar nada. Então, você vai forçando, ó. Aí vamos lá, do outro lado mesmo esquema, ó, ó. tô forçando aqui, ó. vai descendo atrás, mesma coisa, ó, ó. dando uma pressãozinha, tá vendo, gente? um pouquinho. Aí eu vou aqui agora do outro lado, ó. mesmo esquema, desceu. Vou lá pra trás, ó. desceu de novo, tá vendo? E a temperatura aqui da minha, da minha, da minha bacon, ela tá em 450. Beleza? Ó, vamos pro outro lado agora. A ponta faca é bom por causa de uma vez, tá vendo? Ó? As duas partes aqui, ó. Você pega ela de uma vez aqui, ó. É uma maravilha. Então vamos lá, ó. Segurei. Tô dando a pressão aqui, ó. para começar a descer. Tá vendo? Desceu mais um pouco. Vou lá para trás agora, ó. Ó Ó, desceu Aqui mesmo esquema, ó Desceu Vamos aqui na frente agora Ó Desceu mais um pouco, tá? Você vê que não tá pegando tanto? Você vem com mais um pouquinho de solda aqui, ó Ó Tá vendo, Mais um pouquinho de solda, ó Ó lá Beleza, pessoal? Ó Esquentei, pra descer. Você segura um pouquinho, porque se você soltar a solda tá quente ainda, ele vai voltar pro lugar. Aí vamos lá para trás agora. Com cuidado. Ó. Desceu um pouquinho. Segurei. Ó. Desceu. Agora aqui na frente, ó. Aí, ó, descendo É que vocês não estão percebendo, mas ele já está descendo bem Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês Acho que não vai focalizar, não Mas já está descendo bem aqui, tá bom? Então vamos lá Trabalho de formiguinha aqui, ó Na moralzinha, ó Desceu mais um pouco aqui Certo? Ó Aqui, ó Ó Desceu mais um pouco Tá vendo? Ó, descendo. Aí a gente vem aqui pra frente de novo, ó. Ó, desceu mais um tanto. Ó. Desceu, tá vendo, pessoal? Desceu mais um tanto aqui, tá bom? Aí aqui atrás, mesmo esquema, ó. Mesmo esquema, ó. Vai de boinha, tá vendo? Ó lá. Tá descendo. Ó. Esfriou um pouquinho. Agora vamos aqui, ó. Ó, tá vendo? Aqui eu vou mostrar pra vocês e a frente já tá quase fora. Tá quase tirada toda aqui, ó. Tá vendo? Ó. ó lá. Aí, ó. Pega mais um pouquinho de estanho. Vamos colocar mais um pouquinho aqui, ó. Não tem problema, tá bom, pessoal? Ó. Colocou, deixou derreter, tá vendo? Ó. Ó, ó tá vendo? Mesmo esquema. Vamos lá para trás agora mais um pouquinho, Ó. Ó. É assim que a gente faz Porque o que acontece? Se você vir com a estação de retrabalho aqui Ele é plástico Ele vai danificar Entendeu? Ó É muito delicado, ó Vamos lá, ó Vendo, Descendo Agora aqui, ó Aqui já foi na frente, agora vamos lá atrás Ó Eu tô forçando aqui, ó Tô dando uma pressãozinha aqui, ó Na moralzinha também pra não danificar Tá bom, pessoal? Ó, vamos aqui atrás, aqui, ó Ó lá Desceu mais um pouco, tá bom? Aí você vai olhando aqui, ó. Você vê, ainda tem mais aqui pra descer, ó. A gente vai esquentando de boinha, na moralzinha. Entendeu, ó? Vamos lá. Ó, esquentou aqui, brilhou. Você já vai pondo pra baixo, ó. Ele já tá descendo. Mesmo esquema. Aqui à frente praticamente já foi, viu? Agora só tem aqui atrás, ó. Um pouquinho aqui do lado. Agora vamos pro outro lado aqui, ó. Ó. Olha lá. Tá vendo? Aqui Agora vamos aqui na frente mais um pouquinho Vamos lá, aí ó, já foi Praticamente já foi Aqui pessoal, ó, já foi E já era Tá vendo? Ó É que eu não vou conseguir Focalizar bem pra vocês verem Mas aqui saiu perfeito Saiu show de bola Tá bom? Ó, eu vou tentar colocar ele no microscópio ali pra vocês verem Tá? espera só um minutinho, gente vou Tentar mostrar ali no microscópio para vocês verem como que ficou Beleza? Ó, deixa eu colocar ali Ligar bonitinho aqui Deixa eu ver se eu consigo mostrar ali pra vocês Vou virar aqui, ó, a, a, a câmera. Vou tentar mostrar ali na tela, ali, para vocês, ó. Tá vendo lá? Ó. Olha lá, pessoal. Tá vendo? Tirou aqui, ó. ó aqui você vai ver que ele tá com pasta, tá? Ó, ó limpei, tá vendo, gente? Ó. Ele tá com pasta. Você viu que derreteu um pouquinho do lado aqui, ó? Pouca coisa. Tá bom? Mas, ó, as trilhas foram tiradas. Isso aqui eu reaproveito em outra... Outra placa tranquila, tá vendo lá, ó? Ó, ficou show de bola, tá bom? Então aqui, ó. Agora eu vou voltar pra cá. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Tirou, depois você limpa, ó. Você tira com sugador aqui, tá bom? Você tira esse, esse restinho de solda aqui, ó. E aí... Você vai trocar, vai colocar esse mesmo conector aqui em outra placa, tá bom? É óbvio que, você, que eu tirei esse aqui de forma que mostrasse para vocês o seguinte, como você vai tirar sem danificar. Se o seu está todo arrebentado, você vem com a estação, isola bem dos lados, vem com a estação e tira ele, e o outro você vai fazer esse procedimento aqui. Tá bom, pessoal? Isso aqui é uma dica aqui é, para vocês, da RM Multicel, como que eu faço aí para estar tá tirando o conector P2, beleza? Gostou desse vídeo? Deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal aí, tá bom? Um abraço, Deus abençoe vocês. Fui!